Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é essa saia lápis super simples de fazer com um molde base que eu já ensinei aqui no canal e a gente usou esse tule bordado em couro lá da Boutique dos tecidos eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser estar adquirindo esse tecido no vídeo de votação venceu aí o vestido manga longa só que pra vocês terem mais opções na hora de usar, eu decidi fazer a saia e a blusa separado. Pra quem não quiser usar separado, você pode unir aqui a costura e fica um vestido. O vídeo dessa blusa vai em breve pro canal e aí dá pra você usar as duas peças juntas ou separadas. Aí fica a seu critério. Então se você quiser aprender a fazer essa saia lá super simples, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma saia. Ela é muito simples de fazer. A gente vai usar o molde base da saia que a gente já tem aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Como a gente tá usando esse tecido transparente, eu vou colocar um forro um pouco mais curtinho na saia, tá? E eu vou usar sempre malha para acompanhar a elasticidade do tecido e não precisar colocar zíper. O molde base que a gente fez, ele tem a pence aqui, lembra que a gente colocou uma pence? Como essa saia tem elasticidade, eu vou tirar a pence. Eu vou retirar essa pence. Então, eu vou tirar aqui no tecido mesmo, porque ela está aqui no meu molde. Então, eu só tracei aqui, olha, o molde base. E olha, o que que eu fiz? Eu coloquei ela um pouco mais comprida, eu quero essa saia um pouco mais comprida, tá? Aí, retirei meu molde. O que, que eu vou fazer? Eu vou retirar aqui da cintura os 3 centímetros da pence, ó, e retraçar isso daqui, tá? Ó, dessa forma. E vou cortar duas vezes. Já vou tirar frente e costas e vou fazer o mesmo processo com o forro. Só que, como eu disse, o forro eu vou cortar ele um pouco mais curto, porque eu quero que fique aparecendo esse trabalhado aqui transparente na nossa saia, ok? Então, é só cortar duas vezes, então, a, aí a saia. Então, agora que eu cortei uma vez, eu já vou aproveitar essa daqui vou colocar de novo aqui na dobra do tecido pra tirar frente e costas já da minha saia. É só cortar duas vezes e cortar duas vezes o forro no comprimento que você preferir, ok? Então, vamos lá que agora a gente já vai unir a nossa saia. Você vai pegar, então, um do lado do seu forro, vai colocar o lado direito pra cima. Vai pegar aqui a sua saia, a gente já vai costurar tudo junto. Colocar também... O lado direito do tecido para cima. Vai vir com a outra parte da sua saia com o lado direito para baixo. Vai vir com o outro lado do seu forro com o lado direito para baixo, certo? Então, ficou dessa forma, ficou um sanduichinho, olha... Agora, eu só vou acertar aqui as laterais do meu forro, porque ele ficou um pouquinho maior. Só na, pra a na hora que a gente costurar isso daqui ficar mais certinho, tá? Então, deixa eu só acertar aqui, olha. Aí, fica mais fácil quando você costurar, que você já fica tudo embutidinho, bonitinho. Deixa eu só acertar aqui do outro lado também o forro. Agora a gente vai para a máquina costurar isso daqui. Você tem duas opções. A gente está trabalhando com malha, certo? Se você tiver overlock, beleza, vai para overlock aí e já costura tudo isso daqui na overlock. É só passar uma costura aí nas laterais. Não tem overlock, não tem problema. Eu vou virar aqui só para me acertar um o fogo do outro lado. Não tem overlock, não tem problema. Vai para sua máquina reta. E vai passar aí uma costura no ponto zigue-zague da sua máquina reta, nas duas laterais. Pode passar tranquilo, que não vai desmanchar os pontos, tá? Só passar aí no ponto zigue-zague, usando aquela agulha cabeça bola, que é aquela de ponta dourada. Que daí, é, é para costura malha, aquela agulha é ideal na máquina doméstica. Então, se você não tiver overlock, você vai usar a sua máquina doméstica aí, sem problemas, ok, pessoal? Então, agora é só ir pra máquina passar uma costura aqui nas duas laterais e a gente já vai unir a nossa saia, tá bom? Então, eu vou passar aqui uma costura aqui nas laterais e eu já volto com a nossa saia praticamente pronta. A saia já está pronta, acredite se quiserem, ela já está finalizada, eu coloquei aqui um cos, eu só cortei o mesmo processo, meninas, só que, ó, vocês podem ver que ele está até um pouco enrugadinho, porque eu cortei ele menor e fui esticando, que nem colocando elástico, tá? Cortei dois centímetros menor do que a cintura aqui da saia e encaixei, só passei uma costura na máquina, ó, passei no overlock, mas como eu disse, se você não tiver overlock, você pode passar aí na máquina reta normal. E na barra, eu não... Pra não ter que fazer a barrinha viradinha aqui, que eu não acho que fica tão bonito o acabamento, este tecido, ele tem... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, na lateral dele, tá vendo? Ele tem esse tule aqui, olha, sem o bordado, que ele é um tule bordado. Eu tirei um pedaço desse tule, bem fininho, olha, e coloquei aqui na barra só para fazer o acabamento. Tá vendo que bonitinho que ficou? Ó, e também passei uma costura na máquina e a saia já está finalizada. Meninas, olha que linda! E aí, no começo do vídeo, vocês conseguem ver bem como que ela fica no corpo, né? Este tule é maravilhoso, ele é lindo. E o vídeo da blusa, em breve, vai pro canal, tá bom? Que no começo aí do vídeo tem a blusinha, né? Do mesmo tecido. Em breve, vai pro canal. E olha que linda que ficou a saia e melhor do que linda é a rapidez. Meninas, olha a rapidez. Tudo bem, né, que esse tecido ajuda, porque vamos falar... Uma saia dessa, super rápida e com um tecido que não é tão bonito, ela não vai ficar maravilhosa que nem ficou essa. Esse tule, não sei nem o que falar, eu amei e muito rápido e simples de fazer esta saia. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo no box de informação ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.